Essa vez a fruta ela respondeu assim, eu vou o a perna pra subir. eu vou Dia de luta feminista As mulheres estão organizadas em várias partes do país do mundo Esse é um dia internacional de luta feminista E no Brasil em várias partes Convocadas pelas forças políticas organizadas do movimento Mas também outras movimentações Se juntando para fazer muitas denúncias né? A precarização das condições de vida das mulheres brasileiras Só se agravou nos últimos dois anos A gente vive ameaçada é, com as nossas vidas ameaçadas pela precarização do SUS, mas também com os ataques à política de assistência social. Somos nós que mais morremos de morte materna no mundo. E uma mulher assassinada no Brasil a cada duas horas, nessas condições, junto com o cenário de aumento da fome, de aumento do desemprego, tem levado as mulheres a uma precarização muito maior de suas realidades cotidianas e o aumento da violência, tanto institucional pelo Estado, quanto da violência doméstica por aqueles que elas supõem ser seus companheiros. fortemente no nosso país a militarização, a constituição por esse governo Bolsonaro e por todas as forças que deram o um golpe em 2016, as forças conservadoras, o bolsonarismo, a constituição de uma sociedade de homens armados que agrava a violência contra nós mulheres. Na cidade, no campo, nas florestas que é sexista, que se expressa na esfera doméstica, mas se expressa também como violência política, que tem como objetivo no cotidiano calar a autonomia das mulheres e na política calar a nossa força política e nosso esforço de auto-organização que nos move e que move a luta feminista nesse dia, em todos os dias, e várias frentes. É o momento da gente, mais uma vez, lembrar a memória de Marielle, brutalmente assassinada, nesse contexto, marcando uma ruptura também forte no nosso país e todas as mulheres que estão hoje ameaçadas pela violência sexista e pela tentativa de construção de uma sociedade de homens armados, homens brancos, machistas, racistas, que se voltam contra nós mulheres, que se voltam contra os grupos oprimidos do nosso país, aqui no mundo. Nós somos contra todas as guerras, nós somos contra a guerra. A guerra é sempre uma disputa de poder político, financeiro, econômico dos poderosos, imperialistas. A guerra é a expressão mais violenta desse sistema patriarcal, capitalista e racista. Mas as guerras, as guerras são permanentes. Essa guerra toma toda essa essa amplitude e ocupa todos os lugares de notícias do mundo e preocupações do mundo porque está acontecendo na Europa. Mas as guerras, as guerras são permanentes na África, no Oriente Médio, na Ásia, na América Latina. Os imperialistas estão sempre produzindo guerras nos territórios que querem dominar. Segunda, segunda, segunda, próxima. ruas, para denunciar todo o conservadorismo e toda a desigualdade que tem sido marcada nesses últimos anos, mas sobretudo para mostrar para a sociedade que tem resistência, que tem luta. A gente vive um contexto de desinformação muito grande, de criminalização dos movimentos sociais e é importante que a gente esteja ocupando produzir uma comunicação popular, alternativa, feminista, que esteja a par do que acontece na sociedade, esteja falando pela voz dos movimentos sociais e pela voz das mulheres. A gente, enquanto instituto, a gente defende uma comunicação pública, política, de travestis, Resistimos! Resistiremos! Resistimos às violências contra a Umbanda, a Jurema, o Cantomblé, porque assim como nós, plural e preta também é nossa fé. Resistimos! Resist